Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre coragem. Muita gente me fala, eu desejo mudar, eu gostaria que minha vida fosse diferente, que meu trabalho tivesse mais significado. Porém, não tenha coragem em agir. E coragem é aquela ação que vem do nosso coração. E para a gente se conectar com essa ação do nosso coração, a gente precisa estar no nosso momento presente, ou seja, aplicar mindfulness né, na nossa vida e depois compreender que tudo que a gente tem é o suficiente, que tudo que a gente faz flui através do, de nós, né, da nossa palavra, da nossa ação, dos nossos movimentos. Eu sempre digo, né, entre em movimento entre em ação no momento presente, que aí tudo parece que começa a fluir. E é exatamente essa a atividade, a meditação que a gente vai fazer. Porque no momento presente a gente não precisa ter medo de nada. né? A gente só tem o agora. E a gente precisa se conectar sim com aquilo que flui do nosso coração, com os nossos valores, para poder efetivamente cocriar um futuro cheio de coragem naquele que a gente... Se orgulhe. Vamos lá? Então, permita-se pausar por alguns minutos. Encontrar uma posição. Onde você se sinta confortável. E apenas inspire e expire. Compreendendo... Que para a gente ter coragem, a gente precisa estar no nosso momento presente. E o momento presente é sempre aquele em que eu não preciso me defender de nada. Inspira e expira. E compreenda que a realidade do momento presente é que eu não preciso ficar me promovendo ou me provando o tempo todo. Inspira e expira. E a realidade do momento presente é que eu não preciso ter medo. E ao inspirar e expirar, eu compreendo que a realidade do momento presente é que tudo que eu tenho é estar aqui e no agora. Observe a sua respiração. Sinta como é apenas inspirar e expirar como é estar vivo e entender que tudo que eu preciso está comigo tudo que eu preciso vem até mim e tudo que eu preciso flui através de mim e tenta trazer os seus valores à sua mente e repita como se fosse um mantra eu vou trazer os meus mas você pode trocar as palavrinhas eu sou o amor quem quer que me veja verá o amor aonde quer que eu esteja eu irradio o amor eu sou a harmonia quem quer que me veja verá a harmonia aonde quer que eu esteja eu irradio a harmonia eu sou a coragem quem quer que me veja, verá a coragem. Aonde quer que eu esteja, eu irradio a coragem. Continue trazendo todos os seus valores e afirmando esse seu mantra. Para que você tenha um dia lindo, positivo e cheio de coragem. Inspire, expire.